Hoje conversando sobre um projeto criado em 2012 Que propõe a promoção da inclusão escolar e a discussão sobre o ensino e aprendizagem Em um contexto da pedagogia da diferença Projeto Ateliê Pedagógico Bilingue Coordenado pela professora Liliane Ferrari Jordani Professora da Faculdade de Educação da URGS A gente recebe não só a professora Liliane aqui Como também a Lissane Rikacheschi, Que é bolsista do projeto Liliane, Lissane, muito boa tarde para vocês Boa tarde, boa tarde. Vamos primeiro apresentar para o nosso ouvinte aí uh, as atividades do Ateliê Pedagógico Bilingue, enfim, o, o, do que, que ele trata, quais são os principais objetivos dele. Perfeito. Eh, nós temos, a princípio, na criação do ateliê, a proposição de, de centralidade na inclusão e na discussão da educação de surdos, desde uma perspectiva, então, bilíngue aonde a concepção da surdez passa por uma perspectiva antropológica, que quer dizer uma concepção cultural e linguística e não biológica. Então, nesse, nesse tensionamento, a gente inicia em 2012 eh, encontros de formação docente em escola de educação bilíngue fazendo eh, ateliê com, envolvendo arte, cultura, literatura, para eh, proporcionar essa discussão por dentro do currículo, mas ainda em escola de surdos. A partir desse ano, a gente inicia um novo movimento, que é fazer uma mistura cultural né, no sentido de envolver crianças surdas e crianças ouvintes no mesmo contexto em interação de língua, com a intenção de levar a língua de sinais para além da escola de surdos. E que essas crianças que, nesse contexto atual, são vizinhas de território, são duas escolas vizinhas, possam compartilhar de experiências diferentes né, entre essas crianças, e a língua é um elemento agregador nesse sentido. Qual é a importância que vocês consideram em colocar essas crianças surdas e não surdas em contato? Não só para as crianças surdas, mas como para as não surdas também. Para a gente poder fazer é, uma... Digamos assim, uma ruptura com aquilo que do senso comum parece ser reproduzido de que a língua de sinais é uma língua menor ou que a criança surda precisa ser normalizada para ter as mesmas condições que a criança ouvinte. Hum. Quando as crianças interagem junto e redescobrem que as línguas têm o mesmo força, o mesmo poder de comunicação, elas olham para os seus pares, as crianças ouvintes olham para os seus pares surdos com a mesma condição. E a interação passa de uma relação linguística para uma relação afetiva e para uma colocação de, de um sujeito com, com a mesma condição de um sujeito ouvinte, mesmo não ouvindo e mesmo não oralizando, tendo toda essa mesma condição social, cultural, intelectual. E isso, então, aproxima muito, né? Dá, dá institucionalmente para as escolas essa aproximação pedagógica e para as crianças, o que é muito fácil para as crianças. Para as crianças isso é muito mais fácil que para os adultos Uma interação e uma aprendizagem de língua Para que elas possam compartilhar A língua de sinais Como qualquer língua estrangeira na infância Se torna mais fácil tomar o primeiro contato Por isso inclusive o bilíngue, né professora? Exatamente, por isso bilíngue Então um movimento, digamos assim, de inclusão é, De entrada Da língua de sinais para dentro da escola De ouvintes e não o que é historicamente O um movimento de fazer a língua oral Para dentro da escola de surdos né? Uma... uma uma, uma troca cultural em que os ouvintes também se apropriam da língua de sinais e reconhecem nela essa força política e linguística importante para um adulto depois, muito mais inclusivo. Vocês comentaram a respeito de a, a lógica desse projeto uh, ser voltada principalmente para a questão linguística e não tão biológica. Uh, existe a perspectiva de colocar alunos de cursos uh, que aproximem mais para essa questão biológica ou não é uma, um escopo do projeto? É, uh, tem, a gente tem tido uma, uma, um ganho muito significativo na aproximação de alunos da graduação da área da saúde na matrícula disciplina de Libras da Faculdade de Educação. Uh, nos últimos uh, quatro semestres, o número de alunos da medicina da enfermagem, vem chegando com mais força para dentro desta questão da língua de sinais. Claro, há uma formação dessas áreas de saúde, historicamente, que tem a ver com a questão da biológica e da recuperação de um corpo que, a princípio, precisaria de, de órteses, de próteses. Mas também a gente tem tido uma tendência de, de, de, de alguns escapes dessa área para buscar um outro jeito de perceber esse sujeito. Então, para gente, esta, esta dicotomia histórica entre o social e o biológico, a gente busca, sim, aproximar. Cada um com a sua especificidade, mas poder olhar, principalmente o sujeito surdo, como sujeito de saber e de potencialidade pela sua diferença. Eu queria me dirigir a e perguntar uhum. quais são as principais atividades que os alunos desenvolvem nesse projeto uhum. e o, qual é o ganho que tu vê na tua formação uh, participar de um projeto tão importante como o Ateliê Pedagógico Bilingue. Sim. Uh, nós uh, somos alunos da uh, graduação e da pós-graduação uh, e a gente propõe atividades, uh, eu vou falar como brincadeira, mas não é brincando, e sim brincando que a gente aprende, né? Uh, porque o olhar da brincadeira do adulto vai dizer, ah, estão brincando não estão aprendendo. E não, é pelo contrário, as crianças estão aprendendo de muito. Uh, então, a gente faz propostas uh, de atividades que envolvam uh, a Libras. Então, a gente procura não falar, né? Uh, tem uh, um, uma pessoa que vai sinalizar para os surdos, né? Então, a gente tem o pessoal que sinaliza para os surdos e a gente tenta se comunicar o menos possível falando com os, com os ouvintes, né? Então, a gente faz brincadeiras... Uh, Apresentando sinais de, de Libras, né? Então, contando, contação de histórias, uh, fizemos teatro também, já, uh, a partir de, um, de uma adaptação de uma, de um livro. Então, a gente construiu um, uma atividade, de uma peça de teatro, sem falar nada. E foi muito incrível, porque eles a, entenderam tudo, né? Claro, que depois a gente acaba falando para os uh, ouvintes, explicando algum dos sinais, né? Porque eles não conhecem, né? E, e, e ontem até a nossa atividade que nós fizemos né foi uma adaptação de uma história também uma, um teatro uh, a gente sinalizou né uh, vou dizer não claro que para os ouvintes alguns não entenderam na hora mas a gente mostrava ao mesmo tempo o livro e fazia a dramatização e depois ao final da, da atividade a gente fez uma... Um, Uh, uma lembrança dos sinais que que eles que a gente fez na, na atividade. E foi incrível que na hora de falar eles lembraram de sinais de que a gente trabalhou com eles há 15 dias, né, Aline? Uh, sinais que a gente tinha feito atividade de 15 dias atrás, os ouvintes lembravam. Então, quer dizer, a criança ela tem essa facilidade. Claro, eles ainda não conseguem se comunicar de fazer um bate-papo com surdos. Mas eu acredito que se o projeto continuar... Ano que vem, certamente, vai ter uma conversa entre surdo e ouvinte, tranquilamente. É uma dupla inclusão, então, é a inclusão dupla. Do, de, das crianças surdas, pelos motivos óbvios de que as coisas são feitas Sim. em língua de sinais, Isso. e das, das não surdas em poder no futuro também se comunicar, ou no presente Sim, se comunicar também. Exatamente, né? né? E, e claro, eles ainda são, são crianças com cinco anos, né? Uh, indo para alguns já com seis. Uh, então, eles não têm entendimento ainda né, que ah, existe uma maneira de aprender, uh, fazer curso de Libras e tudo. Mas, certamente, lá na frente, um dia, se a escola não ofertar uh, uma, uma disciplina de Libras, que seria o ideal, todas as escolas terem Libras uh, para os seus alunos, para poder com se comunicar com alunos surdos que entrem nas escolas uh, normais, né, no caso, as escolas uh, municipais, estaduais, né? E eu acredito que que é importante isso. Então, assim, esse aluno ouvinte, um dia ele vai dizer não, de repente eu vou fazer um curso de Libras para a minha atividade, né? Por exemplo, o médico, é importante o médico saber se comunicar em Libras com o um paciente, né? Chega no hospital, tem que ter um intérprete de Libras para poder fazer a comunicação do profissional com o paciente, né? E, e respondendo a tua outra pergunta, a importância de... Para o meu aprendizado, né? Está uh, sendo uma experiência incrível porque eu me formei em pedagogia em 2015, né? E agora eu estou buscando uh, me preparar para a sala de aula. Eu ainda não pratico, não estou trabalhando ainda, né? Mas estou me especializando e a minha preocupação é essa: eu poder um dia estar na sala de aula e, se eu receber um aluno surdo, eu poder me comunicar. E auxiliar os colegas a se comunicarem também com ele Não precisar depender de um intérprete em sala de aula Então é uma tripla inclusão Exatamente <risos> é. Eu estou mais aprendendo que ensinando alguma coisa para eles A é parceria com a arte de Sinalizado, professor Claudio Morão No dia 18 de agosto houve aí uma ação na escola Clombola Morada da Paz Queria que vocês comentassem um pouco essa atividade Nós temos um grupo um, na FACED de sete professores surdos e três professores ouvintes que trabalham na área de educação de surdos e libras. E, e temos potencializado essa relação, essa rede de ações. E o, o projeto de extensão do professor Cláudio vem trabalhando muito com literatura surta, né? um, é, saraus e, e eventos dessa natureza. E nós estamos estabelecendo uma relação através da licenciatura do campo, que é um curso da Faculdade de Educação, com áreas quilombolas e, e aldeias indígenas porque nós temos uma proximidade no argumento, quando a gente fala na diferença surda como cultura e como história, do que se diz, por exemplo, do movimento negro, do da, né, da, da cultura indígena, de preservação da sua história e da sua língua. Então, essa relação que a gente estabeleceu com essa comunidade quilombola, que está construindo uma escola a partir dessa perspectiva do, do respeito da cultura, da história e da língua, foi uma, uma aproximação que nos deu um ganho imenso. Então, a gente vai seguir nesse caminho, trabalhando com os educadores, e que se chamam Educamores, então começamos a escola já um pouco com uma cara um pouquinho diferente, numa área aberta, num, num prédio que é a natureza, e com essa potência de respeito à língua e à cultura. E a gente espera seguir muito próximo desse, desses professores. Liliane foi entrevistada na última revista da extensão que está no ar no site da reteria de extensão da URGS, edição online dela, né? e entre vários assuntos que a gente conversou uh, existe uh, a questão da inclusão social das pessoas surdas, como é que está esse cenário uh, de, não só das pessoas surdas, mas de acessibilidade no geral, uh, no Brasil e eu queria recuperar essa pergunta aqui no Extensão em Foco, professor Liliane como é que tu vês essa questão de, da inclusão social, aonde o Brasil em que pé o Brasil está? Quanto evoluímos? O que pode ser melhorado? Resumidamente, claro, porque sim, é um assunto sim. que rende... Nossa. <risos> nós temos... É, é, é, inegável que nós tivemos nos últimos 30 anos um avanço, que seja da ordem da lei, mas um avanço é, é, no Brasil a partir de acordos internacionais de direito das pessoas com deficiência, e culminamos isso em eh, 2016 na assinatura do Estatuto, na promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos um conjunto de legislação que eu me arrisco, inclusive, a dizer que é um dos mais fortes mundialmente considerado. No entanto, a gente tem, obviamente, na, para além da letra da lei, a gente tem de fato alguns entraves bastante importantes, né? seja eles da ordem da arquitetura, seja eles da ordem das barreiras eh, atitudinais e, e aí por diante. né? Nós eh, estamos fazendo, buscando cuidado no dever da, de casa, né? dentro da universidade, através do núcleo de acessibilidade e inclusão, ações junto ao DEDES, junto a outros programas, de buscar ações afirmativas mais politicamente é, fortes dentro da universidade. Agora, no mês de setembro, vai acontecer um evento durante todo o mês, envolvendo várias unidades da, da URGS, que tem a temática da questão da surdez mais presente, que é o Setembro Azul, é o mês eh, que se destina mundialmente para a discussão da língua de sinais e da cultura surda. Azul porque é uma marca ainda do, histórica desse registro da segregação, eh, origem do nazismo, onde a cor azul era a marca das pessoas com deficiência para, obviamente, estarem na, fi, na frente da fila do extermínio. Nós vamos ter ações bastante importantes envolvendo a faculdade de educação, a Fabico e a, o curso de letras, que... De rua, né? Cinema de rua, é, rodas de conversa, encontros de língua de sinais pelos pátios da faculdade, porque a gente ainda entende que a barreira atitudinal é a primeira que a gente precisa é, enfrentar, para depois a gente seguir adiante. Quem quiser participar do Ateliê Pedagógico Bilingue, como é que pode fazer? O é contato seria ótimo, seja a, gente, bem concorrido. A, gente, a gente aceita todos que quiserem compartilhar conosco. Nós temos o nosso grupo que se encontra na Faculdade de Educação, mas a gente sai muito para a rua, então nossa ideia sempre são encontros e que envolvem comunidades e escolas. É, nós temos um, um e-mail que é ateliêpedagógico.com.br a gente eh, recebe, através do e-mail, os, os contatos. Temos um grupo no Face, onde a gente tem compartilhado as experiências, que é só ateliê pedagógico e colocando lá eh, o pessoal encontra E nos procurar na Faculdade de Educação, que a gente acolhe e agradece muito, porque a gente quer estender nossos braços mais, literalmente, os braços e mãos, Aonde a gente conseguir. E não precisa saber libras. <risos> e não precisa ah, ser dedicação. É, tá, não saber libras. Vai aprender libras com <risos> Isso aí. Muito bem, Liliane Ferrari Jordani, professora da Faculdade de Educação, Lissane Rikacheschi, ambas atuando no projeto Ateliê Pedagógico Bilingue. Obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Vamos agora às notícias da Extensão.